Agora nós estamos com uma página no Facebook, perfil no TikTok, Kawai e Instagram, e lá você pode assistir aos nossos vídeos e a outras novidades e compartilhar tudo com seus amigos, portanto não perca tempo, acesse os links logo abaixo na descrição deste vídeo. primeiro vídeo vemos moradores registrando imagens de supostos discos voadores extraterrestres no Rio de Janeiro ali, e no céu um montão de luzes luzes piscam diminui aumenta e ela fica se deslocando ela como se ela viesse como ela viesse de lá do outro lado tem um vermelho agora não é, não é balão, caramba. O balão não anda naquela velocidade, não. Cara, tá não, tá vermelho. Com... Tá conseguindo ver vermelho? Caralho, eu tô arrepiado velho. Aquilo ali não é Alex balão, tá não. Né, Caralho, velho. Alguém filma essa porra, velho. Ah, A coloração ele, é vermelha. Ah, não, é não é balão, não. É ah, não. meu não, Deus do céu. Corre agora. Caraca. Não é balão, porque balão, não, não, não, balão sobe direto. Não, já, tá. Cara, isso não, parou, não para correto. de andar. Não para, não para. Parou. Aqui temos mais um vídeo da aparição de supostos discos voadores. Essas imagens foram registradas pelo programa jornalístico Balanço Geral da Rede de TV Record de Televisão no ano de 2013. Imagens inacreditáveis de um pequeno objeto não identificado, que logo é abduzido por uma espécie de nave-mãe que surge do nada, como que por meio da abertura de um portal dimensional, da mesma forma que surge, em seguida desaparece. Imagine se seus piores medos se tornassem realidade e tudo aquilo que você sempre imaginou na infância se revele verdade e se aquela sombra que você via em seu quarto era na verdade algo que se escondia debaixo de sua cama. A câmera de segurança de um manicômio registrou algo perturbador dentro de um quarto e que certamente não te deixará dormir por semanas. Uma mulher acordou de madrugada tendo visões de vultos pela casa quando de repente um estranho ser cabuloso surgiu debaixo de sua cama. como um bicho-papão muito faminto que a devorou em segundos. O restante das imagens foram censuradas para não infringir as diretrizes do YouTube. Depois dessas imagens, a equipe de segurança foi até o local, mas o corpo da jovem nunca mais foi encontrado. Uma equipe de técnicos mergulharam fundo na mina de Cerro Gordo, Califórnia para consertar uma bomba de uma fonte que abastece toda a cidade. Durante a descida, vimos cavernas assustadoras e estreitas abertas há quase 100 anos, onde muitos trabalhadores perderam a vida. É o espaço confinado mais temido pelos claustrofóbicos. Real o mais perturbador são as dezenas de relatos sobre avistamentos de criaturas vermelhas. Metade homem metade carneiro totalmente nuas vagando entre as cavernas com machados, marretas, correntes, facão, foices e outras armas brancas. Além do som de gritos de horror e ranger de dentes ecoando nas partes mais inferiores. Mother night! Uh -huh. split! Damn, there's a lot to see here. Oh, I really gotta remember which way I'm going. Oh, that's another trash heap. Oh, where's up there? That way. All right. Uh, I mean, it's forever. It just keeps branching. I had no idea this level was this big when I got off. I never had time to explore because I was always no vídeo que se segue um pedestre filmou um estranho ser muito pequeno de aproximadamente 40 centímetros andando no quintal de uma casa. É uma criatura toda de branco e com um gorro na cabeça. Imagens impressionantes que podem provar a existência de duendes e pela forma que se move parece muito real. Imagens impressionantes registradas em um bar na Colômbia em 2011 mostra a manifestação do mal diante dos olhos de duas pessoas. fundo, Um espectro fantasmagórico se manifestou e deixou esses dois homens apavorados. Pela reação, parece que o que eles viram a olho nu foi muito real. O nosso próximo vídeo foi registrado pelo canal Silêncio Obscuro. Nas imagens, vemos eles perseguindo a van que raptou a criatura demoníaca na floresta. Não vai. Não, vai. não. não. E aí? Sinistro, mano, eu vou atrás. Vai, velho! o segurança tá armado e apontou arma para mim, cara. Vai, vai na frente! <risos> Depois de uma perseguição cinematográfica, eles chegaram ao laboratório clandestino. Do lado de fora, a bruxa começou a sentir umas pontadas ao canalizar em seu corpo a dor que a criatura estaria sentindo neste momento. Será que tem outra porta aqui atrás? Mas isso aqui não tem nada a ver com o centro médico, gente. Aqui tá tá ah, trancado. Tenta. Você, tem Você tem alguma coisa aí? Deixa eu ver se tem uma chave. Gente, Ela tá céu. muito machucada? A bruxa tá passando mal, gente. Eu vou abrir essa é porta. É tipo evidente Law N do filme Invocação do Mal. Gente, Ela tá céu. muito machucada? A bruxa tá passando mal, gente. Eu vou abrir essa no porta. No filme que se segue... Vimos uma jovem youtuber de um canal infanto juvenil em um momento de desespero diante da chegada de uma tempestade de proporções bíblicas chegando em Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Olha a nuvem vindo e tá se aproximando muito rápido, olha só. Olha como é que ficou sem filtro, olha lá gente, e tá vindo muito, muito rápido. Ah, chocada. Olha isso, um passarinho. Olha tá fugindo. Os passarinhos estão fugindo. Tsunami. Gente, olha a bandeira do Brasil naquele prédio. Tá se mexendo muito. Olha o vento. Me... Olha lá, olha lá. Sumiu a cidade daquele lado. Gente, eu tô com medo. Fecha, fecha. Gente, eu tô com medo. Olha aquilo. Gente, a janela tá tremendo. fecha. Esconde! Sim. Gente, eu tô com muito medo. Olha, olha, Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Sai de medo. perto da janela. Eu vou minha mãe. Olha isso aqui. A janela tá aberta. Para, mãe. Olha, mãe. Ai, Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Olha lá o pano. Tô... Gente. Janelas, meu Deus! Mãe, eu tô com medo! Olha isso! Ah! Ah! Olha aquilo! Olha ali! Ai, mãe, para! Sabem o no nosso desespero! Este vídeo talvez seja o mais assustador do dia. Nas imagens, vemos uma equipe de mergulho passando por uma situação simplesmente angustiante. Sim. Há algo de errado com a máscara de oxigênio daquela mulher e ela não está conseguindo respirar. louvado seja o nome do Senhor por este livramento e por ela não estar sozinha neste momento, pois seus companheiros lhe ajudaram a alcançar a superfície. Neste último vídeo registrado, vimos uma jovem em sua casa estudando quando de repente manifestações de poltergeist são registradas de forma muito sutil, confirmando a suspeita que ela havia levantado nesses últimos dias. Parece que algo invisível tocou em seus cabelos.